Estou cansada de ficar na cama Estou usando a mesma roupa há duas semanas E você sempre esteve aqui por mim E por isso sempre tive medo do fim E agora você se foi Nada que eu possa fazer Não há nenhum Deus nesse mundo Que me leve a você Acordo, já sinto falta do seu abraço Seu chaveiro em minha bolsa Seus desenhos no quarto Não quero mais ver suas fotos no celular Pois toda vez Elas me fazem lembrar de que Agora você se foi